Acho que ele tem 5 de luta, na verdade. E na real, uh, mesmo a DT sendo 30, mesmo ele falhando, eu ainda dei uma chance e tentei tirar mais um reflexos pro Adagio. E se ele tirasse menos de 10... Uh, não, não era reflexo. É... Não, era reflexo sim. Eu tentei tirar mais um reflexos pro Adagio e se ele tirasse menos de 10, eu deixava. Mas aí... Tirar 10 também é fácil. Nem lembro quando que tirei, mas tipo assim. Eu tentei ajudar, eu tentei ajudar, mas não deu. <risos> era só tacar um balde d'água? Não, não, não, não. Aí, aí ele teria, teria acontecido também. Ele precisava ser mergulhado era o corpo inteiro. Tava escrito na, no guia do Morato. Ele tinha que mergulhar tipo, ter um, um choque térmico no corpo todo pra, pra gorfar o Interflorados. Tanto é que o motivo do Interflorado ter percebido instantaneamente que estava em perigo é porque ele teve um choquezinho térmico no braço, tá ligado? Ele caiu com o braço na água, ele tirou assim e aí o Interflorado falou pera lá mano, que se foda então.